O que eu lembro da época era que o, o Darli foi quem mandou matá-lo, né? E daí foi aquela revolução, aquela confusão toda. E daí veio o Genésio, né? Esse Genésio foi quem descobriu para a polícia, né? Foi testemunha, que testemunhou esse caso que tinha sido ele, que comprovou que tinha sido ele que tinha mandado matá-lo, né? Foi muito impactante. Uma criança, ele tinha 14 anos, mas... Quando ele enfrentou o juiz, enfrentou os criminosos, assim, com uma altivez, né? De ter assumido que queria falar e ter ido em juízes e ter falado, foi, assim, uma decisão muito dele. E esse menino contou a história direitinho dele. Ele, o bicho era mal, né, galera? O bicho era mau, esse dali e tinha toda a segurança da informação do, do como testemunha mesmo, né, ter vivido sete anos junto deles e ter somado todos ah, os fatos que aconteceram que ele testemunhou então. né, e uma pessoa que, que de certa forma é, apresentou que tem um lado, né, que tem um lado na que na... ele poderia até hoje estar vivendo nessa vida que era. Ele falava com muita segurança. Impressionou a, a classe jornalística e do mundo inteiro que estava presente no, no júri. Né? Eu estive no julgamento e eu, eu conheci ele nesse dia lá. Ele era um rapazinho, um rapazinho não, um menino não, não. Ele contou uma história bonita parante o, o ferão lá e aí... Aí a negara tiraram ele, ele pegou a bolsa e foi estudar longe. Ele foi retirado de lá, quer dizer, por mim, enfim, por necessidade, mas ele nunca se adaptou direito. Ele, ao mesmo tempo, sofreu muito né, com essa separação, ele sempre quis voltar, mas a volta dele, ela significava morte ou risco de morte. Mas aí vai indo, vai indo, graças a Deus, hoje ele está aí para contar a história, né? Uma pessoa que tomou partido da luta dos seringueiros quando estava sendo treinado para ser um jagunço, um, se criando como fazendeiro, com fazendeiros com um pensamento adverso. E ele se manteve, quer dizer, ele, deu, ele fez uma escolha, escolheu a crenidade, a floresta. Ele quer ser povo da floresta. ele morava lá com a família lá do, do Darley Alves lá, né? E, e via muitas coisas perversas, as coisas muito diferentes dele contar o que acontecia, né? Parecia mais um filme de, de ação. Ele estava se preparando para ser um peão, igual o que ele se conhecia lá dentro, e talvez um matador de aluguel também. Né? Se algum dos familiares do Darli pegasse ele, ele não ficaria vivo, né? porque ele presenciou e viu muita coisa que aconteceu na própria fazenda e com a família Darli. Né? Quando ele fez 11 anos de idade, o Alocínio deu de presente um revólver cheio de bala para ele. Ele descreveu um tipo de fazenda que existe no ar. Se você pensar que todos queriam a morte de Então, essa decisão do Genésio de ir lá e dizer o que viu, que foi extremamente importante, decisivo na nossa avaliação. Para que o mandante né, e quem executou fosse preso, né, foi assim, decisivo. Eu não sei viver sem, sem... o nome Chico Mendes né, na minha vida. Onde eu vou estar tá presente, né? Na minha história, Chico Mem. Né? Minha família né? está mais presente na minha vida. Ele era apenas, era apenas um nome, um sindicalismo, uma pessoa simples. Hoje, para mim, hoje ele, hoje ele é um herói vivo, né? Ele é um, um macho da, da floresta. Um, personagem fundamental aqui na da nossa região da Amazônia do meio ambiente que para mim quando eu respiro o ar eu acho que o homem tá vivo né tá feliz aí eu me lembro americanamente, eu estava eu estava no começo, ele era candidato a vereador acho naquele tempo os comícios eram animados, tinha festa, fogo, caminhão de sono. aí aqui a gente tinha é o costume de pedir muito os candidatos, né? aí eu vi ele lá e eu vi ele em volta do palanque, falei, Chico, Chico, me dê mil cruzeiros, para que é, eu falei me comprar balinha. ele pegou e, pegou e me deu Aí ele me deu um abraço, acho que foi o primeiro abraço que eu recebi na minha vida, que eu ganhei assim, eu acho que foi dele, que eu me lembro foi dele, é né? o primeiro abraço. O Dali foi surpreendido também, que ele, como ele tinha a fama de matador, de covarde, ele mandou assassinar o Chico Mendes, mas ele não, não tinha conhecimento, a noção de quem era o Chico Mendes. Assim como, acho que, eu acho que, como ninguém sabia quem era lá naquela região, naquela ninguém sabia. O Chico Mendes era um cara normal, né? Fazia reunião, trabalhava ali pelo sindicato. E, então, foi, ele foi surpreendido, né? Quando ele atirou e viu que ali ele não calou uma voz. Ele, ele, pelo contrário, levantou várias vozes, né? Contra ele. Eu vi a hora que eles carregaram o, o cartucho da escopeta. Eu vi a, hora, eu vi a escopeta em cima da mesa e eu vi a hora que ele perguntou, ei, tá tudo pronto? Aí o Daci respondeu, tá tudo pronto. Eu quero uma pessoa do meu lado, porque eu vou atirar, mas eu quero uma pessoa que dirige, que eu não sei se é depois se atirar, como é que eu vou sair, né? Aí o saí disso eu vou. Aí foram. A primeira visão que eu tive de Genesas, eu vi ele sentado na porta da, do quartel, eu virei para o rapaz e disse assim, vem cá, quem é aquele? Me falou, aquele menino é um, fundamental, é a testemunha do Chico Carlos Chico Mendes. Se eles mataram o Chico Mendes, imagina se eu matar a testemunha, que conda, ia condenar os dois, né? Enfim, aí pouco tempo depois me liga o coronel e diz, olha, é o seguinte, eu descobri aqui um, um complô para matar o Genésio. Poxa, coronel, leva ele pro quartel militar do exército que tava lá. Falei, não, lá, lá vai ser pior. Mas qual, qual é a solução? Ele falou, a solução é levar, você levar ele pro Rio. Ele falou, mas pro Rio? Como? Não, é um, é um jeito e então. tal. Aí, trouxe o Genésio pro Rio. Imagina o choque cultural dele. Aí, depois daquele julgamento, a minha, eu, foi, eu Tive que voltar para o Rio de Janeiro, companhia né? do Juvenil. Aí meu amigo pegou outro rumo, foi difícil para ele me adaptar, né? Eu acho que ele deve ter estranhado bastante, né? Porque a pessoa que mora numa cidade pequena, que nem Chapuri, convivia na fazenda, não né? era à vontade, você pega assim, você... se mudar para uma cidade grande que nem Rio de Janeiro, né? a pessoa ele é para ter sentido bem mesmo. Os Eninhos vinha ali, na né? época do Júlio tutor, liberava um dinheirinho, outra coisa, né? Mas, mas quando ele fez 21 anos, ele pegou tudo que tinha. Né? Juntou uns amigos, morava em Marabá. Os que até andou lá para comprar uma área que ele sonhavam, dizia, não, eu quero ter um sítio, trabalhar na roça e tal. Então, Comprou casa, carro, todas as coisas. E aí depois ele pegou o resto do dinheiro que ele tinha e veio embora para Manaus, gastou tudo, voltou. Ele voltou, ele já voltou. Tomando todas e, e vamos no fundo do poço, né? Eu pedi para sair do do programa, ele não queria que eu saísse, mas eu falei: eu quero, eu quero minha vida, eu quero minha verdade, eu quero ver minha vida, não vou ficar <coughs> cumprindo regra minha vida inteira, não. Então eu, eu compreendo o Genesis por esse lado, sabe? Eu acho que ele teve uma dificuldade muito grande de se adaptar ao mundo em volta, ao novo mundo, sabe? com regras mais duras, mais disciplinares, tal. Então. Eu falei que eu estou fazendo aqui, eu nasci para ser preso. Vocês estão, vocês estão, como é que é que eu falei? Eu falei uma palavra. Vocês estão me torturando, isso é tortura, sabia? O Gines parecia um garoto, um pássaro assustado, né? E eu fui lá um dia pegar esse rascunho, né? Os, os escritos dele, né? E trouxe, sentei com o Elso e mostrei pro Elso. Elso, então vamos tirar uma cópia de tudo e mandar uma cópia o Zeny, né? para o Zeny olhar como é que organiza essa publicação. Talvez, como se isso não tivesse acontecido, eu não, não teria, né? Um irmão é escritor. Mas, assim, ele, mas ele foi sempre um menino inteligente, né, sempre ele, sempre ele gostou de ler, assim, de fazer as coisas, né, acho que da família dos irmãos mais a ele, assim. Ele me dizia que tinha, tava escrevendo um livro, ele dizia, olha, eu tô escrevendo um livro, e nesse livro eu quero citar vocês que são a minha, minha referência, meu ponto de referência, ele dizia assim, eu tiro o chapéu para você, ele dizia para mim. Porque foi você, através de você que eu comecei a conhecer as letras do ABC, e comecei, você me, as suas palavras me incentivou muito, né? Aí chega a Júlia, o Elcio Martins, mas um fotógrafo, para me assinar, né? Um contrato com a editora Vladimir Zog, que queria, tinha lido o livro, gostou e queria publicar. Eu sempre me ligava, perguntando, não, estamos fazendo, estamos imprimindo, estamos trabalhando a capa. Aí mandaram para o computador a capa para me ver, eu tinha gostado. Aí em outubro me ligaram para me preparar para ir, no Rio de Janeiro para lançar. Né? As autoridades de a justiça, tinham que dar um valor para ele, cuidar dele e reverenciar pelo que ele fez quando criança. Né? Eu acho que Marte foi o, o Chico Mendes. O Genésio foi a testemunha, com todo o peso que tem uma testemunha, com todo o risco que tem uma testemunha. Foi só a índole que, que fez do Genésio o que Genésio é. Só torço muito para que ele ergue a cabeça e cresça, porque ele é um homem muito inteligente, é um homem especial ele. Tudo a ver comigo, Tem né? rumo mesmo, eu digo, até hoje estou sem rumo, estou tentando encontrar o rumo né? e aqui é um lugar, é um lugar onde eu estou me encontrando, na verdade. Entendeu? Genésio Barbosa vivia na fazenda de Darli, ele foi testemunha de reuniões secretas do patrão com membros da UDR, a organização que defende os interesses dos fazendeiros na região. Genésio, em que momento você decidiu depor contra os seus ex-patrões? Desde o momento que eu estava preso, um dia resolvi chamar o delegado para entender a da delegacia e confessar tudo para ele. Nesse meio tempo você chegou a ser ameaçado Genésio? Chegar a me ameaçar sim. Quantos lugares você ficou nesse tempo todo? Quantas casas? Quantos lugares? Como é que foi essa ameaça deles? Falando, se algum dia eu contasse algum fato deles, ele me mataria. E a vida de quem voava, solto e livre como o vento, virou um voo pequenino. Deixou-se prender na arapuca do menino. E a vida virou. Um voo pequenino. Deixou-se prender na arapuca do menino. E a vida virou. Piquinho